Será que o mercado de skins de CS tá crachando? Será que tudo vai cair muito, pela metade? Será que o meu, os seus, nossos investimentos em caixas e skins de CS podem estar correndo risco? Será que tá tudo crachando ou não? Eu vou analisar nesse vídeo o investimento que eu fiz nas mil caixas fraturadas, como tá se comportando o preço dessa caixa e de outras caixas populares no CS durante os últimos dias no mercado aí da Steam. E analisando outras skins e também um index com todos os itens do CS, a gente vai tentar chegar numa conclusão. Aqui se os nossos investimentos em skins estão safe ou estão correndo perigo, se o mercado pode ou não pode crashar. Então fica aí no vídeo até o final, porque esse vídeo aqui é muito valioso. Vou ensinar vocês como que eu, particularmente, estou analisando o mercado de skins de CS como se fosse um mercado de criptomoedas ou um mercado de ações para fazer os meus movimentos, as minhas vendas e compras, os meus investimentos aí em skins, adesivos, caixas e tudo mais. Partida já começou! Precisamos de alguns tipo disparos! Apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha, esta granada pode acabar com essa partida!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 Nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Pois bem, galera, recentemente eu comecei a investir em caixas de CS. Eu comprei mil caixas fraturadas, mostrei para vocês aqui o processo do porquê que eu escolhi essa caixa. Por ela ser a caixa mais barata entre duas caixas que dropam aí a Skeleton Case Hardened e a nome de case Harned, que também, no aspecto Blue Jam, assim, é uma das melhores que tem no mundo. E sabendo que, a longo prazo, essa caixa podia ser procurada por colecionadores tentando dropar facas Blue Jams, se eu decidi investir em mil Fracture Case. E, recentemente, esse investimento que me daria cerca de 6.200 reais, agora caiu para mil reais, tá? Então, assim, é um pouco preocupante caso você não saiba do que você tá lidando. Mas quem tá aí já há mais tempo investindo em skins de CS ou até mesmo em criptomoedas, em ações sabe o que é normal no mercado logo depois de uma alta uma correção é simples e assim a gente tá vendo outras caixas tipo a snake bite que não tinha tanto motivo para tá custando também seis reais corrigindo ainda mais pesado essa caixa passou de custar seis reais para agora tá custando apenas quatro e já as caixas descontinuadas começando pela clutch case que é a última caixa descontinuada no CS essas têm uma tendência de segurar um pouco mais o preço então a gente vê aí por exemplo a cut case que chegou a bater 8,60, reais e sessenta tá e 50. Mesmo assim, deu uma corrida forte. Isso porque a gente tá vendo muito mais caixas sendo listadas aqui no mercado da Steam. Essa quantidade aqui, o volume de caixas anunciado, subiu muito durante as últimas semanas. Se a gente compara um vídeo que eu gravei um mês atrás aí, no mercado da Steam, as quantidades de caixas mudaram demais. Por exemplo, a gente só tinha 59 mil Fracture Cases listadas no mercado. Esse número já subiu para 142 mil. E ao mesmo tempo, algumas caixas, tipo a Fracture, a gente tá vendo o volume de vendas aumentar, mesmo com o preço subindo. Isso é porque desde dezembro de 2022, as transações de itens de CS não param de crescer também. A player base aumentou, mais players conectados jogando CS e mais players investindo em skins CS, então o mercado tá num boom gigantesco. E algumas caixas acabaram subindo muito mais também por causa das facas dentro delas, saipando no CS2. Por exemplo, essa caixa espectral aqui, além de estar tá valorizando por toda a especulação das caixas não poderem dropar no CS2 e tudo mais, ela dropa também facas safiras que, por sua vez, subiram muito, né? Então, por sua vez, as caixas também deram uma Explodida no mercado, só que os itens que são um pouco mais baratos, a correção aqui é triste, né, cara? Ele foi de 13 para 10 reais. Possivelmente pode ser uma oportunidade para começar a comprar essa caixa abaixo de 10 reais, já que a gente não tá vendo o preço das facas dentro dela cair tanto. E tô pensando mesmo aí para a caixa croma. Essa daqui é a caixa mais barata entre as três croma. E essa também seria uma caixa muito boa para se investir, porque dropa muitas facas safira, rubi, né? As safiras e rubis hoje são as melhores facas, cara, da Cersei 2. Então Apesar dessa correção ser brava aqui pra Chroma 3, ela caiu de 14 reais pra 11. Na verdade já tá R$12,00, já deu uma recuperada. Agora pode ser uma hora boa pra comprar essa caixa R$2,00 abaixo que ela tava custando e possivelmente ela volte a valorizar, tá ligado? Essas correções aqui são bem normais. A gente pode ver que aconteceu uma aqui no dia 14 de abril, uma primeira correçãozinha voltou a subir muito e outra correçãozinha e o mercado ele vai andando mais ou menos assim mesmo. Então eu não acho que o mercado tá crashando porque se a gente analisa, por exemplo, a cápsula de Antwerp, essa cápsula aqui tem adesivos muito interessantes por causa simplesmente dos times. É nela que dropa o Cloud9 holográfico, tá? Diante do 2, A gente não viu o preço desse sticker cair também. Olha só como é que o preço dessa cápsula tá completamente estável, tá? Não caiu. Então, simplesmente, eu não acho que tá crachando. Outras caixas mais caras também, como a Apple Case, acabaram subindo nesse período de tempo que as caixas mais baratas estão caindo de preço. E skins que a gente usa, às vezes, pra dar uma sentida em como o mercado tá, se tá bom ou se tá ruim pra investir, também não estão caindo de preço. Tá tudo bem estável subindo aí a longo prazo, né? Já esse índex aqui, que é algo que eu achei muito legal, que é basicamente o preço de todos os itens do CS chegou acumulado, aqui a gente pode ver que realmente tivemos uma correção e provavelmente isso aqui é o preço das caixas e skins que deram uma corrigida e já voltou a subir cara, eu acho que não vai crashar o mercado do CS, a gente tá vendo uma player base muito boa, bem maior do que antes do release aí do CS2 né, realmente tá uma crescente mas com esses dados eu vou analisar o que, que vale mais a pena investir pra mim, adesivos não estão caindo e possivelmente não estão sendo muito manipulados e eu acho que as caixas sofreram uma grande manipulação e é por isso que o preço agora tá sendo corrigido bastante mas me digam aí que que vocês acham talvez agora pode ser uma boa oportunidade para entrar em caixas que às vezes estavam custando muito mais do que deviam e agora deram uma corrigida então no um preço mais baixo ao mesmo tempo a gente tem algumas skins no CS tipo M4 Blue Fósforo que estão muito mais hypadas do que as próprias caixas estão valorizando muito então eu tô analisando também alguns investimentos a se fazer no mundo de skins e não apenas ficar em caixas e adesivos então galera se vê no próximo vídeo falando sobre o mercado de skins CS cuidado demais com os investimentos agora nesse momento porque é muito especulação envolvendo o CS2 e o game ainda não tá pronto, a gente tá vendo apenas a beta e muita coisa pode mudar até a versão final do CS2 até a próxima, tamo junto, um abraço, falou!